Olá rapaziada, mais um The Out Austrália com a 2 começando pra vocês E nesse vídeo a gente vai mostrar um pouquinho do Douglas uh, Com o William chegando aqui em Brisbane Mostrando um pouco do nosso Customer Service pra vocês para que vocês possam entender melhor Qual o serviço que vocês vão ter Assim que vocês chegarem aqui na cidade de Brisbane Vindo pela 2 Então tem bastante coisa legal a gente vai buscar vocês no aeroporto, fazer conta no banco, chip de celular, documentação, tudo que vocês precisam pra começar a vida de vocês aqui na Austrália. A gente vai estar aqui. Você que já fechou seu pacote também com qualquer outra agência, se você sabe que a sua agência não tem algum suporte aqui ou não tem unidade aqui também e você quer contar só com o suporte da Twizy também, você pode mandar e-mail pra gente aqui embaixo no info arroba twizyintercambio.com que a gente vai ficar mais que feliz em poder fazer uma cotação desses primeiros passos, desse serviço exclusivo que a gente tem pra oferecer pra vocês quando você chega aqui na cidade de Brisbane ou em Sydney também. Chegando aqui na Austrália, o primeiro passo que é muito importante para vocês fazerem aqui é comprar o chip de celular A maioria das vezes como a gente está aqui No centro da cidade caminhando A gente vem na 7-Eleven, a gente já aproveita comprar um negocinho bem doce para tomar. <risos> doce geladíssimo, gente! Daí a gente vem aqui, faz a aquisição do Golcard Card, a gente já faz a carga para vocês, pelo menos de uns 20 dólares ali, para vocês poderem se locomover aqui pela cidade por, com o transporte público. E é bem tranquilo que a gente faz isso, a gente acompanha vocês aqui, a fazerem todos esses passos, então podem ficar tranquilos. Esse primeiro passo é muito importante, que depois desse aqui a gente vai no banco daí abrir a conta de vocês. Então, venha pra galera. É isso aí, meu? isso aí. Muito rápido, fácil, sem problema algum. É só chegar junto aqui com o nosso amigo Douglas, Sério? que tá tudo resolvido. Um cara que sabe falar, sabe falar super bem o inglês e se comunica, porque eu não estou falando nada, quase nada. Então, assim, é muito importante a assessoria que... dele, né, pra gente poder resolver tudo aqui sem problema algum, tá ok? Pessoal, assim que vocês chegarem aqui na Austrália, vocês terão todo o suporte da Too easy Eu faço o Service aqui em Brisbane. Nós temos também alguém que faz o Custom Service para vocês em Sydney. E chegando no banco é super fácil. Eu falo com os atendentes aqui para abrir a conta estudantil para vocês aqui. Isso é muito importante, enquanto estudantil não tem taxas aqui na Austrália, bem diferente de alguns outros países, então isso é muito legal. Após isso a gente vai baixar o aplicativo também do banco para vocês que não tenham baixado ainda o aplicativo e a gente vai fazer todo o cadastro certinho para vocês e já vamos dar todos os passos para sacar dinheiro na mesma hora que vocês saem do banco, beleza? Bom, pessoal, então depois que a gente fez todos os primeiros passos de vocês aqui o que acontece? A gente vai dar uma volta na cidade, vou passar várias informações para vocês nesse meio tempo e também eu vou apresentar a escola para vocês a gente vai fazer toda a apresentação da escola para vocês saberem aonde que fica a sua escola para saber também a distância da sua acomodação até a sua escola, então isso aí fica super legal, fica super bem explicado a gente também vai estar os outros dias ajudando vocês em outras aplicações como Taxify Number, ABN, White Card, RSI e também outras aplicações que a gente tem para fazer aqui. Então fiquem tranquilos, todos os dias a gente vai estar com vocês aqui, vocês não estarão sozinhos na Austrália. Você querendo saber um pouco mais e querendo fazer... Contações sobre intercâmbio, por favor, mande um e-mail para info A gente também, Você pode também entrar em contato com nossas redes sociais, por favor, se inscreva, naquela curtida. Se tiver mais alguma informação importante para colocar, também deixe nos comentários aqui. Então, galera, é bem isso. O serviço prestado pela t foi fantástico, fenomenal. Então, para quem está no Brasil e quer vir para cá, bora, conta com a t que eles vão ser super prestativos com todos aí do Brasil, certo? Valeu, galera. Valeu, Grande galera. abraço. Até tchau, a próxima. Tchau. tchau. tchau.